Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, eu e a Thaís estamos aqui numa lenda sinistra. Olha só para vocês verem o caminho que a gente tá. Está no final do dia e essa mata tá escura para caramba. Thaís, o que, que você tá achando aqui do local? O lugar é muito sinistro, Thiago, e aqui o que foi passado para gente é que morava um coronel da época, né? Sim. da época do café, ele morava nessa casa e na época que já tinha acabado a escravidão, ele pegava alguns escravos e colocava embaixo. Ele construiu essa casa como se fosse uma senzala. Isso. Só que não tinha aparência de senzala porque já tinha acabado a escravidão. Então ele construiu... Dizem que é quartos embaixo Só que as pessoas que moravam ali Eram escravizadas E diz que na, teve uma certa noite Que os escravos matou ele, Tiago Acho que ele era muito ruim, né? Diz que ele era E ele construiu... e diz que ele fez isso daqui, Thiago, Tudo já armado Pra ninguém descobrir que ele tava tendo escravos ah, aí Por isso até mesmo que ele fez a casa no meio da mata, né? Foi Vamos lá dar uma olhada? Vamos lá, Thiago. Já aproveitar que já tá escurecendo Então vamos rapidinho Porque hoje a gente só vai dar uma olhada nesse lugar aí Isso aí então, bora! Já se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha! Nós, e bora para mais essa exploração! Vamos lá, Thaís? Tá Vamos, Thiago. Pessoal, já Thiago, tá no meio escuro. da mata é mais escuro ainda, né? É, olha lá, pessoal, ó. Vou tirar a lanterna, tira a lanterna, Thaís. Tá ó. É escuro, cara. Sem a lanterna esse horário aqui ainda não dá, não. Mas se você ver, tá de dia, ó. E a é macabra, quem tem isso, ó? Tem um bicho ali, cara. Onde? Ali. Mas cuidado, cara. Mas parece que tem uma entrada assim, ó. O rapaz falou. Aqui é um morro. Eu acho que é aqui, cara. Vamos lá. Parece que eu tô vendo um negócio ali, ó. Dá pra subir de boa? Dá. Será que eu consigo? Ó, aqui já tem um poste de energia, tá vendo? Antigo, Sim. ó. Sim. Tá, Taís, e os escravos matou ele ali na casa. De que foi, cara? Olha lá, pessoal, olha o poste. Pessoal, aqui... peraí. Aqui a gente tá no final da fazenda, no meio da mata. Lá na beira da estrada não dá pra ver esse local, né Thiago? Não dá, não dá. E ele fez tudo com estratégia, montar essa casa aqui no meio dessa mata. E o rapaz falou pra gente, Thaís, disse que não tinha essa estrada aqui, né? Foi aberta, não. era no meio da mata mesmo. Tudo... Na verdade não é nem estrada, né Thiago? É uma trilha. É não. uma trilha. Ah, aqui ó. Ei, escutou? Será que é cachorro? É mas e essa fita aqui? Tá vendo? Ah, uhum. aqui é um muro, ó. ó era um muro aqui. E galera, tem uma fita aqui, cara. Que estranho. É, vamos dar uma olhada meio rápido que já tá descrescendo, cara. Pessoal, vocês veem, ó, tá de dia. Mas aqui é escuro pra caramba. Nossa, cara. Tá sem telhado, Thaís. Olha isso daqui, Tiago da Época. Caraca, meu. Olha o de teia de aranha. Como velho. é antiga, hein, cara. Galera do céu, olha. Dá licença. Olha o tamanho dessa cara. Licença. Nossa, Thaís. É grande, hein? Eu acho que era a sala, né, Tiago Provavelmente. Ó, pessoal. Mostrar tudo aqui pra vocês. Ó, a árvore tá tomando conta aqui. Caraca, mano, olha o chão como que tá. Eu a que era a cozinha, Thiago, ó. Cozinha? Olha o tamanho da janela. Nossa, galera do céu, olha aqui. Que noção, olha como tá essa janela. Tem um cadeadinho aí, Thiago, ó. Não, onde? Olha, mesmo, pessoal. É um cadeado. Piso azul. Hã? Eu também acho que cozinha, hein? Deixa eu ver. Tem umas aranhas gigantes ali, ó. Caraca, mano. Ó, aqui já não tem mais janela. Olha ali, a aranha ali, ó. Ó, lá, Thiago, eu acho que vai pra fora, então vamos olhar aqui primeiro, vamos. ó. Vamos. Ó, pessoal, aqui piso laranja. Lá parece que tem um cômodo lá no final, lá, cara. Toma cuidado é aí, ah! se eu... eu vi um monte de aranha aqui. Tiago, olha esse corredor. Tiago do céu. Caraca, Thaís. Olha. Nossa, meu. Olha pra cima, Thaís. Ah, tá até perigoso, cara. Tá? Deixa eu Peraí, deixa eu ver aqui. aqui. É Cara, toma cuidado que eu tô vendo aranha pra caramba aqui, Thaís. Tá Pessoal, aqui é um quarto. E aqui, ó, é guarda-roupa antigo, você tá vendo? É, era um guarda-roupa. Caraca, mano. Thaís, tá ó, tô vendo aranha aí no meio. Aonde? Tá aí, ó. Tudo teio de aranha, passa aqui, beirando aqui, ó. Eita, <risos> minha alergia. Nossa, aí. você tem que tô Caraca, mano, do céu. não dá pra entrar? Não dá, ó. Deixa eu ver se eu consigo filmar. Que isso? Parece que, é que fez aqui embaixo? Tremeu? Você sentiu tremendo? Uhum. Acho que pareceu. Que estranho, cara. tá tem ainda? Cara, olha aqui. Olha Nossa. Olha o tamanho dessa aranha. Esse quarto que era é o quarto principal, Thiago. Era? Nossa, cara. Pessoal, olha isso aqui, cara. Sensacional, Thaís. Tá olha aqui, cara. Tá aí, Sensacional essa casa, mano. Olha ali em cima, pessoal. vamos cara. Vamos, cara. Pô, eu achei estranho. Eu escutei barulho ali, velho. muita aranha. Opa! Aqui, Thiago, era banheiro. Banheiro? Banheiro. Olha esse banheiro, Nossa, ah, cara. Thiago, aqui era banheira ó. Aqui, ó. Sensacional. Aqui era banheira ó. Era banheira Pessoal, olha aqui. Vocês viram o negócio ali, ó. Aqui era banheira Virou um vaso de flor. E aqui é o que, então, tem Chuveiro? Oi. Quis ser esse chuveiro. Cadê? cadê essa árvore aqui? Cara, olha ali, pessoal. Olha o que árvore. Olha aqui. Caraca, mano. Nossa, tem mais chave pra cá, cara. Tá aí, diz que era... Por onde será que é a passagem? Não sei. Que diz que... Ixi. Que tinha, ui, quase caí, cara. tinha a parte da senzala, né? Ó, ó, Deixa eu sapato, Tiago. Pessoal, olha, olha aqui. Sapato. Sapatos, ó. Aqui eu acho que era tanque, ó. Poderia ser, cara. e nós estamos, aqui, ó. Cara, tá, tá, tá muito melhor. escuro aqui. eu vi ali? consegui Era um banheiro Caraca, mano o é que que Galera do céu Tem escada? Tem pra velho Tem? Aqui é aquilo. Ei? Foi pássaro, né? Foi. Assustado? Tem cuidado desse bicho, Thaís. Tá a galera, escada aqui, ó. Tá aí, será que essa casa não tinha piscina, não? Não sei, Thiago. Olha, se se é... tem coisa aqui, ó. Será que aí era a parte da senzala? Tem uma trilha aqui também, a volta da casa. Aí será será possível que aqui era cenzara? Então. Cara, tem umas aranhas ali que eu vou falar para você, dois. Mano ah. do céu. Ah! O quê? Aqui, ó. É. Ó, oh, é aqui. Tiago, é assim. Você acha, mano? Oh. Ah! Se é alguma coisa daí, um vulto, alguma coisa. Não é morcego, não? Não sei, cara, pode ser? Que susto! Cara, deve estar fechando agora aqui, pessoal. Hein? Isso aí tem mais? Tem, Tiago. Thiago, e ó, olhando bem, não parece senzala. Ele então, fez mesmo pra disfarçar, pra dizer que era empregado. Opa. Que ele pagava alguém. Que ele pagava os empregados. Galera, fora. olha isso aqui. Lá em cima é os quartos, ó. Caraca, Thaís. Será, será que eu consigo entrar aqui, cara, tem de um? Tem de aranha. Cara, tem aranha. Não encosta as paredes. O que, que é isso? Era ah, tipo o quarto mesmo, Thaís. Então como o Então, ó. Caraca, mano. Cara, tá? aí vem do seu lado, Thaís. Sai daí. Tem mais? Cara, eu tive a impressão de ter visto o negócio lá naquele canto preto. Creto, mano. Olha essa árvore aí, Thiago. Ah, agora é certo. Olha aqui, pessoal. Thais, olha aqui. Isso daí é coisa que eles trabalhavam, Mas aqui é coisa que esses caras trabalhavam. Olha. Thais, olha aqui no meu boneco, isso não tem nada aí. Não, aí, não né? tem não. Só que tá vendo a altura? Aham. Uhum. Eu acho que era só para carre... guardar aqueles carros de boi. Não sei, posso ter errado. Olha a janela aí, pessoal. Ele tá caindo, cara. Claro que sinistro, velho. Olha aqui, mano. Thaís do céu, que sensacional, cara. Olha tá essa aranha. Nossa, tem muita aranha, velho. Aqui devia ser a casa do Homem-Aranha. Olha hum. Casa sinistra, né, Thiago? Cara, sensacional, sensacional, isso. Deixa eu segurar a lanterna pra você, porque assim não dá. A tá, casa é muito top, já é de dia. Ó, se eu olhar assim, ó, me parece que é de, para, lá fora ainda é de dia, mas aqui dentro da mata já tá bem tá escuro. Tá de noite, cara, aqui assim dentro, mas lá tá de dia. Né? Uhum. Pessoal, muito, muito top essa casa. Cara, o local aqui é sinistro, né, Thaís? Aham. Uhum. E a gente vai acabar voltando aqui à noite, certo? Você que sabe. A casa é macabra, hein? Mas vai ter que vir aqui com bota, tudo certinho, não né? Tá de tênis, pessoal. Vai ter que acabar vindo de bota aqui, né? Aham. Uhum. E a gente vai fazer investigação sobre Opa. natural aqui no local. Nossa, sei que tinha alguma coisa passada no meu pé. Vou encerrar esse vídeo por aqui, galera. Não esqueça de deixar aquele like pra gente. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.